A forma que eu vejo aquilo que eu vejo, nem sempre é aquilo. Então, se eu observar exatamente, às vezes você briga com alguém, porque você jura estar certo, mas não necessariamente você está errado. Só que a sua verdade é uma parte da verdade. Vejam essa imagem. Isso aqui representa sua percepção de mundo pode não ser o mundo. Então, o rinoceronte, ele imagina que existe o pasto, existe uma árvore e existe um montinho na frente dele. Existe um montinho no pasto? Não. Existe um chifre no nariz dele, mas é essa forma que ele vê. E você? Quantas vezes você supõe estar certo, mas você está olhando pela sua própria ótica? Já foi comprovado, inclusive pela neurociência, que de acordo com o foco de luz no seu globo ocular, você consegue interpretar uma cor e de acordo com o foco de luz do globo ocular de outras pessoas, elas conseguem ver outras cores. Então, como você pode julgar estar 100% certo? Se a sua mente mente.